No episódio anterior, e o quadro? Essa é a pergunta que não quer calar. <risos> Eu conheço a sua ansiedade, Deus. mas fica tranquilo. Hoje é sexta. Eu tenho certeza que ele vai trabalhar o fim de semana inteiro no chassi na balança. E que segunda a gente vai ter a notícia boa. E o quadro? mandar um ótimo quadro. E o cara do. Seu quadro falou alguma coisa? Ah, e o quadro? Não, saiu do quadro. E o quadro? Alguma novidade? Legal filho, o chassi ele nem mexeu, ele falou que vai começar a mexer segunda-feira. Aí ele me fala. Como que vai ficar? Quadro. Quadro. Quadro. Quadro. Quadro tem que ficar pronto. Não, quadro. O Rolando tem que classificar. A maneira de classificar, o quadro não tiver pronto, não tem como testar. O quadro não chega. Quadro. Preciso do quadro, padre. Cadê o quadro, Sérgio? Quadro. Nossa. mensagem do padre? Que luxo, Drilho. Nossa, encaminhada. É. Bom dia, Ricardo. Tá pronto, tá? O quadro! Filho, o quadro chegou. Brincadeiras à parte, só que assim, eu tô esperando mais de 15 dias aí, então eu tava delirando mesmo. Aliás, faz tempo já, porque desde o dia 18 que eu tô sem subir em uma moto. E aí você começa a entrar em pânico, porque a minha vida inteira agora depende de moto. né? Esses 9 anos eu trabalhei para isso, então eu fico muito feliz que o quadro chegou. Isso ajuda até na minha calcificação, porque quando eu estou feliz, o sistema também fica. E quero aproveitar e mostrar meu novo parceiro, que está chegando agregando muito aí no canal, mas eu também preciso da moto para fazer os conteúdos diferenciados, então a Mutec Tá? mandou um, um, um, vários produtos aqui, um deles que eu acho que vai ser bem interessante para vocês, eu já usei na época do, do Cartódromo com a Lander, ele mandou a pastilha Potenza, porém essa aqui é a linha Racing deles, então é uma pastilha com cerâmica, tá? o modelo Star Race é de é, excelente performance e eu falei para eles, olha, eu quero testar, mas não só em Capuava, como Interlagos, porque eu já tive pastilhas que eu fiz teste em capoava e quando eu cheguei em Interlagos não segurou a onda porque a frenagem de capoava é bem diferente, eu tenho só uma reta depois são frenagens bem tranquilas e ela não tem aquela é, extrema é, o abuso, né? vamos dizer assim, Interlagos não é a reta principal, já sai na oposta mais um pai e tal então Interlagos exige muito das pastilhas, então eu quero testar nas duas situações Vou montar lá na Target, então a Target vai servir também como palco de tudo que eu vou receber dos equipamentos. Então, obrigado aí Mutec, tamo chegando total e agora vamos lá ver o quadro. É isso que eu queria, Padre. E aí? Tá aí a porcaria. O <risos> que, que você me disse? Queria que você desse seu, seu aval pro pessoal? Que a gente falou que ia é mostrar depois de feito o serviço e. Serviço porra, não. Arte. É outra pegada, Arte no metal. Arte no metal. E, e Padrelio, é, eu vou colocando no meio uns takes mais perto a galera ir vendo e tal, não sei o quê. Mas eu me impressionei muito com isso aqui, meu. Porque.. É. é assim, ó. Não, é impressionante. Oh, essa é a explicação técnica. Vai. Não houve desalinhamento. Perfeito, não entortou. Então não foi necessário alinhar o chassi. Entendi. Porque ele não desalinhou. Só teve funilaria, que foi aquele amassadinho, acho que você mostrou no vídeo anterior. Foi, foi, foi umas não, não sei tete. se era tinha. um ou se dois. Um, um eram aqui, dois. Perto desse parafuso aqui e o outro aqui assim, ó, que dava bem nesse acabamento tinha. foi aqui, fazer ó. funilaria. Meu, mas o trampo então, do cara, filhos chama... de Deus, hein? A funilaria no martelinho. Não tem massa nenhuma aqui, né? Nada. Zero massa tá aqui, ó. É o alumínio. Agora é só pintar, lixar e pintar. E já era. O e a balança é a mesma coisa. Aí, não tem massa. Fez aquele trabalho luxo. Aqui também não desalinhou Sim. nada. O que pegou foi o. Não Caraca. ocorreu desalinhamento nenhum, foi só a ponteira. O escapezinho que deu a que deu uma batidinha e fez aquele amassado. Fez Por... a funilaria. Porque o verdadeiro tchan tá aqui dentro, né, Padre? Sim. Tipo, a estrutura que segura aqui a. Ah, é interna, por fora é só a casquinha, ó. é uma casquinha. Não, animal, animal, animal. O do cara... Não, nota 10. Falou, o cara falou... E a gente vai provar sobre o alinhamento, na hora que a gente colocar o um motor aqui em cima do elevador, a gente pega o chassi, veste o motor com o chassi e vem com os parafusinhos. Só... Você já viu na hora de tirar. Não, você tem que tirou com a mão. Sai com a mão, sinal que já não tinha. Nada é, dali da você já tinha mais ou menos cantado forçando. a bola né? quando falou. E vamos colocar do mesmo jeito. Vai colocar o chassi em cima do motor e passar os parafusinhos. Mas aqui, meu, é... porra. É... Mostra. É zero. Não tem o que falar. Não tem chassi que falar. zero. E não, tem que falar. não vai entrar massa. Não é que ah, agora vai dar massa para fazer acabamento. Zero massa. Aqui é lixa e tinta. Não, e tipo, até galera ver aqui, ó Até mesmo a parte Se você der uma comparada aqui Mas se você der uma comparada aqui, dá pra ver que os dois lados As o cara, linhas O cara conseguiu fazer idênticas. os dois lados Do mesmo jeito, é que como ficou muito alumínio Brilha muito, né? Então o cara não dá pra ver A parte... Depois de pintado a gente faz outro Takezinho Isso aqui, ó, pra vocês terem uma ideia Já era da carenagem, ó Que pega, ó tudo isso aqui a carnagem vai fazendo, por isso que fim da, da temporada o padrão já queria dar aquele talento e falou, na hora que parar a gente vai fazer aquele tapa de princesa. Zero. Agora é pintar, montar e acender. Posso dormir agora, Padrão? Agora você pode dormir. Posso mais tranquilinho? Porque agora vai mudar, né filhos? Você lembra da tabela? Então a gente vai ter mais uma alteração. Aqui tudo, posso falar o, o preço? Não tem problema, né? Que aí é, é, é o preço do Urvalino. Temos a, a parceria Vossa de Cada Dia. Aqui saiu R$ 1.200. Os dois tá. Então na tabela você lembra um quadrado a 10 pau e pouquinho, a balança 5 e pouco. Então de R$ 15.000, quase 16 foi para R$ né? Tem a parte da pintura, tá? Não sei se eu lá, mas aí eu vou provando o porquê de no primeiro vídeo padre, a galera falou assim: Meu, mas não vale a pena. Vender essa moto, já era, joga é. fora. Porra, você tá gastando você pegar uma outra 6, a 63 A moto não sofreu dano estrutural nenhum. Então, é, mas assim, eu não, eu não respondi nem nada porque eu quero ir fazendo no, no clima do vento Então, tipo assim, até o fim, do hora que tiver tudo pronto, você vai perceber que não, não valia a pena eu trocar a moto porque a gente conseguia é, dar um jeito na Anastasia. Eu também queria, porque é aquela coisa: os 5 mil, 6 mil que ela tem, eu conheço como foi feito. Você pegar uma outra moto usada, alguma coisa assim, como que foi feito os mil? Como que Não, não essa é sua, desde zero e outra. Tem que ser um desafio pessoal. Exato. Você vai agora Exato. montar na mesma moto é e isso. vai fazer o mesmo tempo. É isso. É o seu desafio. É isso, é isso. <risos> Perfeito. Puta animal, animal, animal. Próxima parada, pintura. Aí tem muito pela frente, mas vai começar. Até ter forma. Você vai ver. Fica tranquilo, fica tranquilo. No próximo episódio. É o seguinte, tô saindo daqui agora. É, acho que daqui uns 20, 25 no máximo, que eu tô aí. Me espera. Pelo amor de Deus. Tá? É rápido, é rápido, é rápido. Sabe por quê? É a gente tá together e não vou pegar mais de OTT. Ai!